Olá, boa tarde para você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias. Você sempre sabe que quando tem live acontecendo é para falar de assuntos importantíssimos para o seu dia a dia. E sabe onde nós estamos agora? Na Farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Estamos aqui para mostrar para você que está acompanhando essa live... A farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias, mostrar essa estrutura maravilhosa, o atendimento, é uma farmácia completa, completa, completa, onde você encontra aqui ó, você que é papai, você que é mamãe. Que maravilha, lenço umedecido, lenço umedecido Little Baby por apenas R$ 9,99 e vem 100 unidades de toalhinhas umedecidas Little Baby por apenas R$ 9,99. Uma maravilha, continuando aqui com o espaço Baby, tem fralda também, diversos tamanhos, diversas marcas, né? as crianças muitas vezes rejeitam uma marca ou outra da alergia. Então, por isso é importante você experimentar, né? Tem a Turma da Mônica, tem a Pampers, tem a Pompom, tem a Hugs, sempre, sempre com preços imperdíveis para você aqui na Farmácia Prata 1, um Rede Big Forte de Farmácias, que fica na Avenida da Indústria, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Aqui também no Espaço Baby, tem chupeta, tem mamadeira, tem, tem sim, tem pentinho tem o kit de introdução alimentar para os bebês aqui ó também várias cores vários modelos para você mamãe para você papai escolher olha só aqui ó tá com pérola longo na sua casa ah, tem um repelente aqui também, é, aqui, farmácia Prata 1, rede big forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos, tem cosméticos, tem os kits aqui, primeiros socorros, lembrando que é muito importante você passar, né, com o médico antes, você tá com dor de cabeça, tá com sintomas aí, tá se sentindo mal, é importante você passar pelo médico, tá bom? É, e aí você vem aqui porque Farmácia Prata 1 está no mercado desde 1982. Eu costumo dizer que é a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família, e vamos bater um papo agora com o Ricardo. Oi Ricardo, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, região de, de Santa Bárbara, tudo bem? Bom, Maravilha, Ricardo o Ricardo vai mostrar pra gente Tem promoção em produtos aqui na farmácia Prata 1, Rede Big Forte de farmácias Né Ricardo? Tem sim Marcos, tudo jóia Maravilha, tem o que, que você tem pra mostrar pra gente? Paracetamol? Paracetamol com 20 comprimidos 6,99 na oferta Paracetamol com 20 cápsulas 20 comprimidos 20, né? 20 comprimidos Marcos Apenas 6,99 é O que tem mais aqui Ricardo? O que eu tenho aqui Marcos? Vamos lá tem o Simeticona Gotas também. Simeticona 15 Gotas 15ml 899. Simeticona Gotas 15ml por apenas 899. Simeticona é para aquela pessoa que está com sintoma de estufamento, né? Isso. É, está tá, tá com gases Gás, na balança. Né? Desconforto, criança, né? Adulto. Então para uso pediátrico e adulto também Isso mesmo, Marcos Maravilha, tá barato demais ah, Preços não. imperdíveis aqui em farmácia Prata 1 Rede Big Forte de farmácias Tem também o que mais aqui? Tem a de Pirona Gotas De Pirona, Pirona Gotas. Gotas Também na oferta também, Marcos de Pirona Gotas por apenas 4,99 aqui em Farmácia Prata. 1, um rede big forte de farmácias que fica no Jardim Pérola, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E para imunidade, tem? Ah, tem sim, Tem mas. imunidade para aumentar a imunidade? Tem, Nunca se falou tanto, tanto em saúde, né, Ricardo? Isso, como nos dias atuais. É isso mesmo. Vamos lá. Então tem a vitamina C com 10 comprimidos efervescente. Tá 15,99. 15,99 no Acebiton é para você. É um suplemento alimentar de vitamina C para você e é super gostoso, viu? Você pode aí dar para todo mundo da sua casa, da sua família, porque é muito gostoso e você aumenta a sua imunidade. Por apenas 15,99. Tem mais, Ricardo? E tem mais aqui, Marcos. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Para dor de cabeça também. Para dor de cabeça, temos a Doralgina. Doralgina por apenas 12,99. Aqui na farmácia Prata 1 um Rede Big Forte de farmácias O Ricardo é importante falar também Que aqui Para a pessoa que está acompanhando essa live Aqui nós contamos também Com o programa farmácia popular né? Farmácia, o medicamento Saindo mesmo. de forma gratuita, é isso? Isso mesmo, você que tiver com a sua receita é, Produtos que é Para pressão, diabetes é, Também Para asma, aqui é de graça Legal, então aqui você conta com o programa Farmácia Popular, seu medicamento saindo de forma gratuita ou com descontos de até 90%. 80%. O pessoal atendendo aqui, o Elton trabalhando. Aqui nesse setor aqui, é o setor de longevidade? Isso, vitaminas. Vitaminas, para você que quer viver mais e melhor. Vitaminas, Sim. vitamina A, Z, para mulheres também, né? Vitaminas para as mulheres. Vitaminas para homens. E de A a Z e 50. Mais. Legal, muito bom, muito bom. Para você aumentar a sua longevidade. Hum, é bom, é bom, viver mais é bom, é bom. e melhor. Logo aqui do lado tem o espaço Beauty o espaço, o espaço Beleza. Perfumaria. Tem aqui é. batons para as mulheres. né? Que maravilha. É uma farmácia completa. E aqui você conta também. Com entrega, eles entregam para você na sua casa ou no seu trabalho com taxa mínima, é, você vai ligar para, ou mandar mensagem no WhatsApp, para que eles possam entregar para você aí, ó, o WhatsApp é 998 repetindo, 998 você pode ligar no 3457 9430 é o telefone de farmácia Prata 1, um Rede Big Forte de farmácias, Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Você pode ligar, pedir o seu medicamento, eles entregam para você na sua casa, no seu trabalho, com taxa mínima. Tem farmácia de manipulação também, olha só o telefone, o WhatsApp é 971 664588. Repetindo: 97166. 4588 é a farmácia Prata 1 Rede Big Forte de Farmácias que fica na Avenida da Indústria número 650 olha só Avenida da Indústria 650 no Jardim Pérola em Santa Bárbara do Oeste ligue já para farmácia Prata 1 ou venha até a farmácia Prata 1 Rede Big Forte de Farmácias